Trotsky dizia que os negros conscientes estão convocados pelo desenvolvimento histórico a se tornarem a vanguarda da classe trabalhadora. Nos Estados Unidos dos anos 30, onde a divisão racial era ainda mais profunda do que nos dias de hoje, Trotsky defendia incansavelmente o apoio incondicional ao povo negro, às suas demandas contra a opressão e a exploração. Ao contrário do stalinismo, fazia isso na certeza de que os negros estariam na linha de frente da Revolução Socialista. A enorme fúria negra que sacudiu o coração do capitalismo mundial, questionou a polícia, atravessou continentes inteiros, impactando aqui no Brasil o maior país negro fora da África, governado hoje pela extrema-direita de Bolsonaro, subordinada a Trump. Isso mostra a atualidade da estratégia revolucionária e socialista que não se limita a dissolver as questões raciais nas determinações de classe, mas enxerga a articulação entre raça e classe como uma das mais poderosas reservas da energia libertadora dos oprimidos. Em sua teoria da revolução permanente, Trotsky generalizou a grande lição da Revolução Russa de 17 e de revoluções derrotadas, como a chinesa de 1927 que demonstraram que só a classe trabalhadora é que pode encabeçar a luta pelas questões democráticas. Mas a Teoria da Revolução Permanente diz mais e vai além, que é no curso de um processo revolucionário profundo, que não se encerra, mas apenas se inicia com a tomada do poder, que a sociedade pode atravessar intensas transformações na esfera dos costumes, da ciência e da cultura, até que sejam criadas relações sociais inteiramente novas. Então, opressões como racismo, geradas e é, perpetuadas pelo capitalismo, vão poder ser eliminadas de uma vez e para sempre. E nesse sentido, ela é a chave para a libertação da energia do povo negro que é represada contida, sistematicamente oprimida pela burguesia nacional covarde e pelo imperialismo. A partir de um governo revolucionário dos trabalhadores, que seja uma trincheira da Revolução Mundial, o povo negro, na sua luta contra os resquícios da opressão capitalista, também vai estar na linha de frente da construção de uma nova sociedade. Isso porque a teoria da Revolução Permanente também deixa claro que a Revolução Socialista se inicia no âmbito nacional, mas só pode culminar quando o socialismo se estabelecer em escala global, impedindo qualquer retorno às relações capitalistas de produção. Nenhum país vai chegar sozinho ao socialismo, nem mesmo os países avançados, assim como também nenhum povo precisa esperar passivamente para iniciar sua luta pela emancipação social. Mesmo nos países mais atrasados, do ponto de vista capitalista. Trotsky dedicou um enorme esforço para construir a Quarta Internacional entre os setores mais oprimidos do proletariado e dos povos em geral. Não à toa foram os trotskistas da Quarta Internacional os que traduziram pela primeira vez o Manifesto do Partido Comunista no idioma nativo da África do Sul. Falando a partir do Brasil, um país complexo, de dimensões continentais e de maioria negra e indígena, nós temos plena consciência que todos os povos oprimidos, em especial as negras e negros, têm o um mundo a ganhar com a apropriação do legado revolucionário de Leon Trotsky. Quando teorias, como as do identitarismo liberal, tentam mais uma vez criar barreiras artificiais, separando a luta pela libertação dos negros da luta dos trabalhadores enquanto classe pela sua emancipação e de toda a humanidade, nós vemos que as lições do marxismo revolucionário, especificamente Leon Trotsky, fazem mais diferença do que nunca. A relação entre a luta negra, que começa para nós, como uma luta pela própria vida, pela nossa identidade, nossa cultura, e a tarefa histórica de toda a nossa classe, independente da cor da pele, é um segredo fechado às sete chaves pelas direções reformistas e conciliadoras. Ao mesmo tempo, é a primeira verdade da estratégia revolucionária, num planeta que hoje é unificado sob o domínio do sistema capitalista. Essa questão resume a enorme contribuição de Trotsky para a nossa tarefa mais atual do que nunca, que é enterrar o capitalismo e o racismo no mundo inteiro.